eu sou a professora Luciane Paula e nós estamos trabalhando a disciplina Processos de Leitura, Produção e Análise de Textos Multimodais. Nesta videoaula nós falaremos sobre o módulo 2, os conceitos a que vocês terão acesso é, no estudo deste módulo e de suas unidades. Só para nós relembrarmos os nossos objetivos né, com o estudo dessa disciplina, é que vocês sejam capazes de capacitar-se para o uso linguístico nos eixos da compreensão e produção textuais, a partir da apreensão de concepções e estratégias e do desenvolvimento de autoria em textos multimodais e multissemióticos considerados em variadas práticas sociais. Dessa forma temos como objetivos específicos desenvolver a compreensão leitora de textos multimodais e multissemióticos alicerçada no entendimento de estratégias pertinentes a diversos contextos linguageiros e também apropriar-se da autoria textual em língua portuguesa considerando a adequação linguística a diferentes práticas sociais. Ou seja, estamos no terreno da linguagem, estamos no terreno do texto e consequentemente da leitura também. Né? E o objetivo é que vocês se apropriem de todas essas concepções, não apenas é, no sentido mais subjetivo, mas também no sentido profissional, para saber lidar com esses diversos textos, já que vocês também estão em um contexto de formação docente. Mais especificamente no módulo 2, nós estamos lidando agora com os processos de produção textual. Então, é, na unidade 1, um, tanto na unidade 1 um quanto na unidade 2, nós estamos focalizando bastante a questão do texto agora e trabalhando esse texto na unidade 1, um, concepções e perspectivas, em que a gente vai ter acesso também a, a informações outras, né, mais específicas relacionadas a essas questões do texto e que engendram um texto, e na unidade 2, a questão dos processos de análise textual, em que vocês vão acessar informações sobre essa questão dos contextos, né, envolvendo aí a questão da variação linguística, dos diversos contextos, e passando também pela questão do letramento digital. Então, muito rapidamente, vamos falar um pouquinho muito rapidamente mesmo desses, desses conceitos né, a que vocês terão acesso no decorrer do estudo deste módulo 2. Primeiramente é, vejam que a disciplina traz essa questão da multimodalidade dentro do seu próprio título e tanto na emenda da disciplina quanto em nossos objetivos aparece tanto a questão da multimodalidade quanto a questão do multissemiótico. Então assim, quando nós estamos lidando com o texto, nós estamos lidando com a manifestação da linguagem. Então, o texto, ele também é, esse, ele também é entendido como fruto de um, todo um processo em que a linguagem em suas variadas manifestações trabalha ali para que nós tenhamos esse texto. Nesse sentido, a gente entende, então que nós não consideramos texto apenas aquilo em que aparece a língua, ou seja, a gente está falando aí do terreno do multissemiótico. O texto, ele é multissemiótico, ele pode ter esse caráter multi, quando ele é produto desse trabalho com diferentes linguagens, não apenas a linguagem verbal. O mapa de acesso, né, um mapa ali que informa sobre a cidade universitária, o FMS, né, cidade universitária em Campo Grande, por exemplo, que facilmente é acessado pelo site da universidade, é um exemplo de texto multissemiótico, porque ali, para a construção daquele texto, você tem tanto uma linguagem visual, quanto você tem também... Uma linguagem verbal, no caso manifestada ali pela escrita. Então, o texto multissemiótico hoje, nesse universo digital, né, nesse universo é, em que a tecnologia digital está muito forte e presente, ele é muito. É, ele está em muita quantidade. Então, entender essa questão do multissemiótico e considerar essa questão do multissemiótico é muito importante, porque nós estamos imersos nisso. A multimodalidade diz respeito às diversas modos de produção da língua. Então, a língua, ela se manifesta de duas formas, pela escrita e pela oralidade. Então, quando nós falamos de textos multimodais, nós estamos considerando textos que apresentem a, tanto a escrita quanto a oralidade em sua constituição certo? Então nós estamos falando em modos de produção da língua. Vejam bem, não devemos entender a escrita como uma representação da oralidade, é, não devemos entender a oralidade como algo menor, algo sempre mais desleixado, ou relaxado em relação à escrita. Esse é um entendimento bastante redutor e inadequado. Quando nós falamos de escrita e oralidade, nós estamos tratando de dois modos de produção da língua, são dois modos de produção diferentes, mas que se complementam. Nem sempre a oralidade é terreno da informalidade e do relaxamento, assim como também nem sempre a escrita é lugar para a formalidade, para o rebuscamento, certo? Uma situação de aula, por exemplo, ou qualquer situação que você vivencie dentro da universidade, em sala de aula, tirando a conversa espontânea, né? Mas a participação em aula, a apresentação de seminários, é, enfim... São exemplos de textos em que você vai utilizar principalmente a linguagem na sua modalidade, a linguagem verbal no caso, na sua modalidade oral, e você vai estar num contexto de maior monitoramento, um contexto mais formal, em que você vai cuidar da formalidade dessa língua que se manifesta de diversas formas, né? Vai se manifestar pela escolha do vocabulário, vai se manifestar... É, pela concordância conforme ao que a gente denomina norma culta da língua, enfim. Então, é o contexto que vai te dar todos, essas, todos esses critérios, esses parâmetros, para que você vá adequando a sua linguagem, certo? Por hora, é importante termos em mente isso. A língua se manifesta dessas, desse, com esses dois modos de produção, a escrita e a oralidade, que não são... É, antagônicos entre si, mas são diferentes e são complementares. Dentro dessas questões todas, fica muito claro, e vocês verão isso estudando os textos teóricos né, que nós disponibilizamos para vocês, que nós estamos tratando a questão textual como um processo de produção. A leitura como um processo de produção de sentido e o texto e a sua construção também como um processo. E entender isso como um processo nos coloca a concepção socio interacionista de língua. E o que, que é entender a língua por esse viés sócio-interacionista a partir dessa concepção interacional dialógica? É justamente entender que a língua é lugar da interação social, é meio de interação social e é nesse terreno que nós nos localizamos. A partir disso vocês vão ter acesso às, a diversas informações né, relacionadas a essa questão textual e, entre elas, vamos estudar os critérios de textualidade. O que, que faz com que um texto seja considerado um texto? Esses critérios não podem ser entendidos como forminhas é, em que, obrigatoriamente, você adequa o texto àquilo. Na verdade, é um processo muito mais natural. É, necessariamente o texto ele, se, ele é construído a partir desses critérios e esses critérios eles coexistem também, claro que nós há uma outra aula específica sobre isso, é óbvio que nós podemos olhar para um determinado texto e conseguir perceber qual que é um critério que se sobressai ali e sobre o qual, inclusive, nós podemos explicar a partir do texto, mas esses critérios, eles coexistem e é muito interessante perceber esse funcionamento. Esse, aliás, este é uma, é uma questão importante aqui na disciplina. Que vocês olhem para isso, né? que vocês olhem, prestem atenção nesse universo textual, olhem para esses textos agora com esse olhar, com o olhar de alguém que já tem acesso a essas informações, com o olhar de alguém que está se preparando como professor e que tem condições de selecionar textos e lidar com textos de uma maneira é, significativa, certo? Na unidade 2, dentro deste nosso módulo 2, processos de análise textual, é o título dessa unidade, vocês vão ter acesso mais especificamente aos conceitos de variação linguística e letramento digital. A variação linguística, dentro do que eu já falei anteriormente, ela diz respeito a essas, todas essas questões de adequação, que são questões tão importantes quando você se coloca como um leitor e um produtor de textos competente né o que a gente chama de competência sociocomunicativa ou competência comunicativa passa justamente por essa capacidade de se adequar aos diversos contextos tanto para receber quanto para produzir os mais diversos textos conforme as suas necessidades comunicativas então vocês verão que a língua varia por diversos aspectos mas o que eu vou ressaltar aqui é que quando a gente olha para variação linguística é importante perceber que essa variação ela Sim. se dá basicamente é, por um aspecto fora da pessoa então é um aspecto por exemplo que envolve alguns fatores que nós não controlamos por exemplo eu sou uma mulher é altamente escolarizada, né? Eu já tenho curso superior, mestrado, doutorado. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essas três informações relacionadas ao meu sexo, relacionadas à minha escolaridade e relacionadas ao local onde eu nasci elas influenciam muito. Para o uso que eu faço da língua. Então, é, essas características que estão fora de mim, então, por exemplo, quando a gente pensa, vamos pegar um aspecto desses três que eu mencionei, o aspecto geográfico. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso já me traz algumas questões. Eu tenho um sotaque que eu não percebo, né, a gente não percebe o próprio sotaque, mas eu tenho um sotaque característico de quem nasce em Campo Grande Mato Grosso do Sul, então, assim, eu tenho um, um léxico, né, a maneira como eu me apropriei do léxico, então eu tenho um vocabulário próprio de quem nasce nessa região, entendem, que é muito diferente, por exemplo, de quem nasceu em Salvador, capital ali do estado da Bahia percebe então assim a gente está falando do fator geográfico e esse fator geográfico já nos sinaliza para mudanças para variações que a língua portuguesa vai apresentar por esse critério então esse é um exemplo e existe um outro grupo aí de variação uma outra forma também da gente entender a variação quando você pensa na pessoa então eu falei de critérios que estão fora de mim, quando eu falo que estão fora de mim, são critérios que eu não controlo, eles me, eles me cerceiam de certa forma, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu não nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se eu tivesse nascido em Porto Alegre, a, a minha relação, né, a maneira como eu usaria a língua portuguesa, em alguns aspectos, seria diferente, porque seria condizente com aquela região. Então, assim, é algo que, que, que, que domina. Então, são esses aspectos. Mas existe um outro grupo de aspectos também que respeito a pessoa. Então, neste momento, eu estou aqui nesta videoaula com vocês. Então, é evidente que a, a maneira como eu estou fazendo uso dessa linguagem verbal, aqui, agora, ela está é, diferente de quando eu terminar o meu trabalho aqui e falar com as pessoas que moram comigo quando eu me comunicar com o meu filho, quando eu me comunicar com uma pessoa que está muito próxima de mim, quando eu não estiver mais nesse contexto profissional, entendem? Então, a gente está falando agora dos registros, que são essas variações que um único indivíduo faz ao longo do dia, e vocês podem ter certeza que são muitas variações, porque a gente precisa se adequar aos contextos comunicativos que a gente vai vivenciando no decorrer do dia. Então, essa questão da variação linguística, ela é muito interessante e é uma informação muito importante para que você consiga entender melhor essa questão da adequação dos textos, né? É, tem um domínio maior sobre isso. E por fim, nós vamos entrar também no terreno dessa questão do letramento digital quando a gente fala de letramento a gente está falando dessas práticas sociais que envolvem a escrita né e consequentemente a leitura também então quando a gente pensa em letramento digital a gente está falando em todas essas possibilidades e essas demandas que esse universo digital e os textos que os textos que estão nesse universo né e os textos que são modificados por essa questão digital passam também é, se nós pensarmos no mapa da universidade da UFMS no mapa da cidade universitária até você chegar aquele mapa a gente consegue acessar aquele mapa a partir do site da universidade então nós temos que ter as, é, algumas habilidades nós temos que ter alguns conhecimentos que já estão no terreno também dessa questão digital, né, dessa questão do acesso à internet, dessa questão do equipamento que possibilite que você acesse a internet, e isso tudo vai trazendo novos modos de ler, novos modos de produzir textos, novos modos de lidar com a linguagem, e é evidente que em nossa disciplina nós vamos discutir essas questões também. Por fim, eu coloco para vocês as referências, né, que vocês já têm acesso nos, nos, em diferentes documentos que compõem este módulo 2 e desejo a todos bons estudos.